Olá pessoal, Olá. na capa ah. do título aí, eu sei que vocês viram o seguinte: não compre XRS 190. Mas, deixa eu explicar, não compre antes de ver esse vídeo. Porque hoje nós vamos marcar aqui a quilometragem média é, por litro de combustível dessa moto aqui. Aí eu quero mostrar hoje é. quanto ela faz na estrada e vamos começar. Eu vou pegar a estrada aqui devagarzinho, na velocidade entre 60 e 80. Para que você possa acompanhar o, o, comigo Eu não vou andar um trecho longo É como eu estou falando Se você pega um trecho de estrada para ir trabalhar E às vezes está com dúvida Sobre se a XR tem o consumo alto ou não Então você vai tirar sua dúvida aqui hoje E vamos lá Então, galera, bora ver quantos quilômetros fez com um litro de combustível. Parabéns aqui nessa sombrinha aqui, que aí fica melhor para visualizar o painel. Nós rodamos 12,9 quilômetros, 13 quilômetros mais ou menos. Agora vamos ver quantos quilômetros fez com um litro. Olha só, fez impressionantes 52,9 quilômetros com litro. Mas como eu falei, é andando devagar, isso é para uma pessoa que quer usar uma moto dessa, vamos dizer, para um off-road, final de semana, e quer ir para o um serviço com ela. Então é uma moto bastante econômica. É, eu... Falou, então... galera! Até o próximo vídeo!